Deixa eu botar no pico, deixa eu botar no pique. Botar no pique. <risos> e depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa malícia. Filha, atitude de sujeito, homem, de é essa atitude é toda polícia. Pode crer, meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante, com esse rostinho você toma muito em quadro. <risos> Salvo Até porque, como dizem, mecida, é a pele alva e a pele alva. Não oh, é, pele, oh, é. Oh, Por isso que eu faço a rima que se prepara. É, é, O Johnny apanhando pro preto de pele clara aqui. Oh. O Johnny tomou em quadro, todo mundo viu que era um fantástico. Uma carteira que não tinha grana e no outro bota uma foto dourada. Oh. É você sente, apanha. Faz assim, você tem mais uma rima, vê se fala dele de novo pra ver se você ganha. <risos> Mas você sabe que no freestyle a minha rima é rara. Uhum. Enquanto você fala Dorote, eu tô vivendo só uma vida cara. <risos> <risos>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 que Eu vim de trela, não importa o estado Eu que nasci, tem que respeitar qualquer favela Sendo que você falou do teu pai Tão demorou, vai tomar no cu Minha mãe é preta, ela me respeita E tem mais cultura no sangue que tu não, bobo, não, não, não, não, Sério? Você fala isso, mano Por isso que você deu por hey. Ganhou o um estado porque Alevins que aqui não foi hey. Da hora, mano, que você se aposentou O estado ganhou nacional Só que depois que o Cid parou hey. é. Mano, comparece pé até com Brasília. O rap tá em todo estado. Só que agora é rima explana. Só fala aqui nesse pé que você não aguenta nenhuma semana. <risos>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 Que é essa geração TikTok é a polícia que fala que é a resistência. Essa de TikTok, essa daqui que vai ser a enquete. Se eu tivesse lá no seu estado, bati ela e também na internet. batia na internet, senão não é veloz. a pressão hey! não vou, porque senão não separa eles de nós. Eu te falo por isso que você fica no algoz. A polícia resolve com a arma, minha arma sempre foi minha voz. Uou! Uou! Por isso que essa conquista Eu sei que onde você tá falando, mano, envolve todos golpistas Só que no final de tudo você não chama toda a sua família Então falando de bolsonarista golpista Tá fazendo zona lá em Brasília Uou!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 Agora eu que tá no O homem é nova saga, e eu digo que sim. E nessa saga o Basque virou Super Saiyajin. Uou! Vacilão, pra virar super saiyajin procura a esfera do dragão Vai nos quatro pontos do mundo e tenta procurar pra ganhar de mim Que enquanto eu to aqui cê é burro e morre igual Curirin. Ah, eu morro mas eu volto Encontro um MC ruim desse agora eu me revolto Na esfera do dragão, oh mano cê se luxa Esfera do dragão, só achei o MC bola murcha E o um vacilão que só enrola, fala merda igual neto é o dono da bola Que não desenrola e se perder a partida não paga o dono e vai embora! Eu não vou pagar o Dolly, porque quem paga é otário que fica, o da mole! Não sou o dono da bola, meu Deus, que atitude! Esse cara é rimando inacreditável futebol clube! É. Porque é inacribilível, pai, a palavra é como, do jeito que é indescritível! É dessa maneira, eu faço a minha, faz a sua! Você é o dono da bola, pai, eu sou o dono da rua! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, ah.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 Você é inimigo do beat. <risos> e você é o inimigo da rima porque não rima bem. corre é que, que agora foi ter que se cita ninguém. Ei! O Johnny vai perder, por favor, melhore! E quem segue ele, acompanhe os próximos stories. Ei!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 RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio, o Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. <risos>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 Turno, meu mano sabe as rimas cruéis, Tranquilão, é bom ter vários mesmo. Que eu vou chutar todos os seus anéis. <risos> fica tubarão. Que eu acabo com chora. <risos> <risos> chora, chora e vem depois na revanche. <risos> caralho> caralho> caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho. Caralho. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que da cena das batalhas, rapaziada? Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil um inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.